Bande Guru Padadandam Bhakta Binda Sri Chaitanya Prabhu Bande Nitananda Sauditam Sri Nanda Nandanang Bande Radhika Charanodayam gopi Osama Yuktam Binda Vanchakalpotoruas toki pass induvivich. Atitanang pa boni pa vesna vipyo namo namaha. Mukangaroti vacha lang bangung lang hetigrim. Yat ki patamahanga bandi parama nondomado. Brenda vai Vishnavakti Pade Devi Shattva Bhattva Ihi Namo Namaha Narayana Namaskrita Narunchayo Narottamam Devim Swaraswati Vyasam Tato Jayomudhire Sankirtane Krishna Katopadeshi Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta ho. Bhakti-pramodakṣa-jagodvarna Dheiyam sadha parivabagnam aviṣṭta-duham padam siva virunchanutam saranyam Veta-tyam panatopāl-bhavad-dibhūtam yat Vespurje, to come a pique, come a pique, o bodu, sou adarshi. Puru na, no ragros, o saigros, da, Krishna Chaitana, prabunita, ananda. Se gada toita goda, darosivasadi, gaura bhakta binda. Sei, Krishna Chaitana, prabunita, ananda. Sri Adyaita Gada Dharasivasadi Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Ram, Ram, Ajahnulam bitahujo kanaka bodhatu Shanketanu kapitaru kamala yutaksham Visham baru deja baru Bandeja gatriya karu Karuna vataro. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare hare ram hare ram ram, ram, ram hari nama mi gangee tava pad pankajam sura sura ir vanditho dipa rupam muktin ch muktin Bhavan Rupen Sadan Naranam Kalapam Gauri Nirantar Abhishehi Tabaam Bhagam Nara Yuno Priya Vági-sajusha-vadani, jasracha vakshasi jasya sambihi pam ni Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rām, Hare Rama. Rama Rama, Hari Hari. no deva sabimukti kama maunam charanti bijanin parartho niesta naitha navihayukpana navimumukshaye ko na nyam tadassa brahmatonu paase. PRAYE NA DEVA MUNAYO SAVIMUKTIKAMA MAUNAM CHARANTI VIJANINAPARTHANISTA NAITA NA VIHAYO KIPANA NA VIMU MUKSHAYEKO NA NYAMTA DASSA SARANAM BRAMATO NUPASE Gorya GAUDIYA GOSTIPATI SHRI SHRI LA BAKTI SARASVATI gosamitakur PRABAPAD U PARAMAHAMSA JAGAD -gurgis. Eu tive que colocar você sob tensão, falando sobre a Verdade Absoluta de uma maneira muito dura. Porque eu queria levar vocês até o nível do verdadeiro Haribajana, da verdadeira adoração. Foi por isso que eu falei dessa maneira extremamente forte. Para que vocês se interessassem profundamente em fazer Haribhajana, em adorar Krishna. Shri Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru, disse: Eu fui forçado a colocar vocês uh, sobre uma certa tensão, a falar de maneira dura e retumbante, veemente. Eu quis deixar vocês surpresos e confusos, ou melhor, não confusos, deixar vocês. Um, assustados, para que vocês deixassem todo tipo de duplicidade, todo tipo de interesse escondido em relação ao conhecimento védico, para que vocês realmente alcançassem um nível mais alto do conhecimento, a devoção, bhakti Alguém pode ter dito que eu sou um inimigo. Alguém pode ter pensado que eu tenho agido como um inimigo. Um dia mais tarde eles realizarão o que eu quis fazer para eles, eles não conseguem realizar numa condição é, iludida. Eu fui forçado a falar dessa maneira, porque o verdadeiro Haribhajana é muito raro, o Shuddha Haribhajana, o Haribhajana transcendental, mais elevado, não material. Bhakti pramod Maharaj e qualquer outro grande Vaishnava, o Guru Pada Padma, pode ser comparado com uma flor de lótus que nasce num lago a água está lá e na água nasce uma flor de lótus a água fica abaixo e na superfície temos a flor de lótus. Maharaj está esperando um Water problema é técnico é? ser solucionado. E lá em cima, quem está? O semideus do sol. Se aquela flor de lótus tomar o abrigo da água, se aquela flor de lótus não tomar o abrigo do lago, da água do lago, então o Deus do Sol poderia queimá-la. Se ela não estivesse enraizada na água, nutrida pela água, ela não conseguia sobreviver ao brilho e ao poder do sol. O Guru pode ser comparado com essa água. Nós temos que tomar abrigo no Guru como a flor que toma abrigo na água. E depois de você tomar abrigo nessa água, você vai desabrochar suas pétalas. Se você não tomar abrigo na água, o sol destrói a flor, ela não sobrevive. Então dessa maneira nós entendemos que sem o suporte do Guru, do guru Pada Padma, da alma autorrealizada, nós não podemos fazer Krishna Bhajana, não podemos fazer Hari Bhajana, não podemos adorar Krishna, cantar os santos nomes de maneira perfeita. Recentemente nós estávamos explicando este verso de Shambhava. Mahaprabhu vai dizer isso. Então aqueles que estão fazendo Krishna Bhādhāna, Talvez eles sejam grihastas ou estejam numa ordem renunciada. Mas os verdadeiros Bhaktas, eles são todos Niskintanas, nenhum deles tem desejos materiais. Niskintana significa sem desejos. E o Distri Maharaj, mesmo casado e rei, é, não tem desejo nenhum, todos os devotos puros são todos Niskintanas. O próprio Ambarish Maharaj, que externamente parecia ser um grande rei. Ele também é Niskinchana. O I mean, que significa que eles somente tomam um abrigo Krishna. em Krishna, a única propriedade que eles so, desejam é Krishna. Então Chaitanya Mahaprabhu vai dizer que aqueles Krishna Krishna que estão prontos a fazer Krishna Bhajana, so, aqueles que são Niskinchan, eles têm uma única propriedade, Krishna, nada mais. Aqueles que estão prontos para fazer Krishna Bhajana não tem mais desejos materiais. Aqueles que desejam atravessar esse temível oceano de ilusões materiais, perigosíssimo, cheio de crocodilos, povos tubarões, redemoinhos. Existem incontáveis animais perigosos nesse oceano. Aqueles que realmente desejam atravessar esse oceano têm que seguir estas instruções. Então, esse oceano material sagar, quer dizer, oceano, é cheio de redemoinhos, maremotos, povos gigantescos. Nós podemos morrer a qualquer momento. Então esses animais a qualquer momento podem te matar. Então, este mantra diz aqueles que querem atravessar o oceano das ilusões, para eles é necessário que eles evitem Jyotish Sangha se associar com coisas materiais, se associar com a luxúria e com os reis. Então, a visão transcendental é, é, é, é desejável, mas a visão material deve ser descartada. Pois ela é perigosa para nós. Se você vê um grande materialista, uma pessoa materialista, uma pessoa materialista ela é. O materialista é o karma, ele é a personificação da ilusão. Então, joshit, Sangha é tudo aquilo que você olha com algum tipo de desfrute material. Então, Mahaprabhu diz que é melhor tomar veneno e morrer do que ficar namorando as coisas materiais, desejando as coisas materiais, observando a beleza ou a feiura dos objetos materiais. Sua consciência decresce se você se deixa uh, envolver por esse tipo de ação. E é por isso que Mahaprabhu diz, é muito melhor tomar veneno e abandonar o corpo, diz Mahaprabhu, que se deixar iludir pela matéria. E principalmente se você tiver guardado alguma duplicidade, ou seja, algum desejo material que você esconde e que você quer realizar através das bênçãos ou do conhecimento dos Vaishnavas. Então, o Das Gosai ele, ao mesmo tempo, é pai e irmão mais velho do seu pai. Eu... Perdão, não ficou claro para mim. Eles estão dando muitas doações. A está falando desses Vaishnavas que dão muitas doações. Mas Mahara, Mahaprabhu, diante deles, nunca disse que eles eram Vaishnavas. Ele nunca disse, eles são Vaishnavas, apesar de fazerem grandes doações. Ah, então eram Vaisnavas, seu pai e seu filho, acho, seu irmão mais velho. Então, para dizia, eles são como Vaishnavas. Eles agem como se fossem Vaishnavas. eles têm um certo amor. Mas eles ainda querem desfrutar da matéria, dinheiro e posição material, prazeres materiais. Então eles são Vishai. Eles são parecidos com os Vaishnavas. Então lembre-se, quando o rei da Orissa, quando o rei de Jagannathapuri, o rei Patra Parudra, Raja é rei, Raja Patra Parudra, ele queria encontrar Mahaprabhu. Ele pede, por favor, não quero encontrar. Shirmara Mahaprabhu, Mahaprabhu dizendo, não, eu não posso vê-lo, eu não estou pronto para encontrá-lo. E finalmente o próprio Raya Ramananda, muito querido, a Mahaprabhu vai pedir para ele que ele encontre o rei. Mahaprabhu respondeu, eu sou um eu não posso, por pelos meus votos, encontrar com o rei. Essas não são as regras, não posso encontrá-lo. Mas todos vão pedir, pois o rei é muito devoto, o rei quer se aproximar dele. Então, o rei tem amor muito intenso por Chaitanya Mahaprabhu e, mesmo assim, Mahaprabhu não se deixa encontrar pelo rei. Ele dizia, veja, eu sou um sanyasi. como é que eu posso encontrar com um rei, uma pessoa que tem tanta opulência material? Se você quiser arranjar o seu, seu encontro comigo, você pode chamar seu filho, diz Mahaprabhu. Existe um verso que explica isso. Mahaprabhu um diz esse verso. Sobre a relação entre a alma da pessoa e seu próprio filho. A alma vem na forma do filho. Então, se o filho não encontra, o pai é beneficiado. Então, Mahaprabhu abraça o filho do rei, mas mesmo assim ele não vai encontrar com o rei. Mas se você tem amor extremo pelo Senhor Supremo, o Senhor é forçado a lhe encontrar. Ele não pode evitar isso. Isso é um ensinamento para nós. Mahaprabhu quer nos dar um ensinamento. Por isso ele faz esse passatempo. Raja Finalmente o que acontece? O rei fica muito triste. Finalmente, os devotos que estavam ao redor do Mahaprabhu, Sarvabhuma Bhattacharya, ele diz: Ah, o Senhor Supremo, com certeza, mais cedo ou mais tarde, vai lhe dar, vai lhe, vai lhe encontrar, ele vai lhe conceder o seu darshan, a bênção da sua visão pessoal. Ele está fazendo seus passatempos, ele está nos ensinando, porque ele está interpretando o papel de um acharya. Então o que ocorre? No momento de um Hatriatra, o rei Patra Parudra, Sarvabhuna Bhattacharya, Kashimishra, todos esses devotos, estão observando os passatempos de Mahaprabhu. Então estão todos dançando diante. As carruagens de Jagannatha, foi o dia uh, do desfile das carruagens, Mahaprabhu pessoalmente não queria uh, se aproximar de Patra Parudra, do rei, mas de acordo com o desejo secreto no coração de Mahaprabhu, o Yogamaya arranja um modo para que ele possa conceder a própria benção ao rei. Então eles estão todos olhando o que eles é, todos esses, esses Vaishnavas, Sarvabhum Bhattacharya e outros vaishnavas que estavam assistindo o desfile de cima de um terraço, incluindo o rei Patra Parudra, eles veem Mahaprabhu simultaneamente dançando em sete grupos ao mesmo tempo. Mahaprabhu está dançando em sete grupos de Sankirtana simultaneamente ao mesmo tempo. E cada uma das sampradayas, eles estão vendo somente Mahaprabhu, dançando com eles, tem sete grupos de kirtana dançando, grandes grupos cantando e dançando os santos nomes, E cada um deles, em cada um deles Mahaprabhu está multiplicado, ele está dançando em sete lugares ao mesmo tempo, então o rei Parap Patra Paruda vai ter a chance de enxergar isso, que Mahaprabhu está dançando sete, sete lugares diferentes ao mesmo tempo. Essa é uma das bênçãos que ele vai dar ao rei. O rei é um dos que vem isso, porque as pessoas que estão nas sampradayas, nos grupos, acham que Mahaprabhu está só ali. Então, finalmente, as carruagens chegam ao templo de Gundicha, que são o destino das carruagens de Jagannatha. Então, lá, Mahaprabhu presta reverências a Jagannatha. Então, finalmente, por todo o caminho, Mahaprabhu dança e canta. E ele vai descansar num jardim chamado Palagandi. E lá Mahaprabhu vai descansar. Então, Mahaprabhu descansa ali sobre algumas árvores. Então, esse foi o plano de Sarvabhuma Bhattacharya para ajudar o rei. Mahaprabhu, então, ele vai terminar uh, o desfile e levar as carruagens do templo de Jagannatha até o templo do, uh, do Gundicha. E eles dizem para o rei, mude de roupa, põe uma roupa simples, comum, como de um homem mendigo, como de um mendigo e entre no jardim, no Palagandhi, e lá Mahaprabhu vai estar deitado e você pode tocar os pés do Senhor Supremo, mas você vai ter que cantar esta canção sagrada. Este verso específico, o rei Raja Patra Parudra vai recitar este verso e Mahaprabhu vai fechar os olhos e ele vai tocar, massagear os pés do Senhor cantando este, este verso e veja qual será a reação do Senhor. Então quando Mahaprabhu ouve este verso... Então, Mahaprabhu vai abraçar o rei, claro que ele sabe quem é, mas Mahaprabhu vai fingir que não sabe, Por quê? porque ele vai agir como um acharya, como Deus ele vai conceder a misericórdia ao rei, mas como acharya, ele vai fingir que ele não sabe que ele é um rei, quem é você? Ele vai perguntar que me veio trazer néctar, que me veio trazer amrita não tenho nada para lhe devolver, disse Mahaprabhu, então eu vou lhe abraçar, então dessa maneira, Mahaprabhu está sempre interessado, o Senhor Supremo está sempre interessado de nos dar a oportunidade de vê-lo, alguém perguntou para a propada como nós podemos ver o Senhor Supremo? O padre disse, você pode ver o Senhor, mas você tem que fazer Guru Seva. Se você não faz Guru Seva, se você não enxerga primeiro o Guru, como é que você vai poder enxergar Deus? Se você não vê quem é o Vaishnava, nas suas qualidades, nas suas características, na sua perfeição, na sua misericórdia. Se você está olhando somente a forma material do Guru, se você não tem conhecimento, da visão transcendental do Guru, de quem é o Guru Sim. na realidade transcendental, qual é a sua vani, sua rupa, qual é a forma transcendental do seu conhecimento. Sem conhecer o Guru, como você pode esperar ver o ah, Krishna, sem ver o Vaisnava? Como nós explicamos de Shambhava, num Harikatha em bengalês, hoje, na hora do almoço, Dhruva Maharaj, o um menino que vê Vishnu, Nós podemos ver que ele tem Anavilás. Anavilás significa desejo pessoal. Então, ele vai para a floresta porque ele quer uma posição. Ele quer ser o rei do mundo, ele quer ser superior ao seu próprio pai, porque ele se sentiu rejeitado. Então ele vai fazer a adoração de vishnu com esse propósito pessoal. Finalmente, o Senhor foi forçado a vir se apresentar para Durva. Então, a pergunta seria, como é possível se Dhuruva tinha Navilas, que ele tenha encontrado o Senhor Supremo? E se essa pergunta pode vir, não? Como? E por quê? Para ele foi possível encontrar o Senhor Supremo, ter bhagavandarshan. O Senhor Supremo é parcial, ele faz um desconto para Dhruva? Não. Em primeiro lugar, Druva tinha somente cinco anos de idade. Cinco anos de idade. Cinco. Eu disse, 25, perdão, cinco. Então ele não tinha cognição. Ele não queria, na verdade, sentar no trono do Pai. E na verdade o que ele realmente queria em seu coração era sentar no colo do Pai. Ele não queria o reino, ele queria o amor do Pai. Como ele era um kshatriya, né, o kshatriya não consegue suportar nenhum tipo de injustiça. Então, se alguma coisa é prometida, ele quer receber aquilo que foi prometido. Então, dessa maneira, ele vai até a floresta para receber o amor do próprio pai. Eu não posso mais sentar no colo do meu próprio pai. O coração dele não estava contaminado com a matéria, ele não era um trapaceiro. Ele não queria usurpar o trono, ele queria sentar no colo do pai. A Raja está explicando isso porque a segunda esposa do pai de Dhruva não quer que ele se sente no colo do pai, por ciúmes. Muito bem, Krishna vai dizer para aqueles que pedem propriedades materiais, que tolo! Por que, que ele quer propriedades? Seria muito melhor que eu desse a água que lavou meus pés de lótus para ele. Então, diante de Yudhisthira, Narada vai falar, o Senhor quer lhe dar tudo, até Mukti. O Senhor pode até lhe dar liberação. Se você canta os santos nomes, Krishna quer te retribuir de alguma maneira, até te comprar. Mas Narada diz, o Senhor não dá Bhakti facilmente. O Senhor quer lhe dar em Mukti, mas não em Bhakti. Ele te dá liberação, mas não devoção pura. Então como nós podemos saber? que nós vamos conseguir Bhakti do Senhor que, Supremo. Que Está explicado isso no diálogo entre Mahaprabhu e Raya Ramananda, o Raya Ramananda Sambhad. Como, é, como nós harmonizamos isso? Como, qual é a solução desse impasse? Que as pessoas trapaceiras fazem Krishna Bhajana, eles querem algo de Krishna no nome do Bhajana, algo material. E eles vão ao Krishna Bhajana, mas eles querem algo de Krishna, e Krishna dá para eles matéria. Como um homem de negócios, eles querem dinheiro. Krishna dá dinheiro para eles. Krishna paga eles. Mas aqueles que têm um coração simples, aqueles que têm o um coração puro, não têm um coração complicado, cheio de uh, câmeras secretas. É isso que Maharaj quer dizer com simple heart. Então Dhruva vai dizer para Vishnu. Todos os Rishis e os munis não podem ver você, mas eu consegui ver você, diz Dhruva. Eu estava buscando como um tolo e eu queria um pedaço quebrado de, de, de vidro. finalmente eu achei uma joia transcendental, essa é a minha sorte, diz Dhruva. Então, o Senhor está interessado, diz Bhakti Siddhanta, em nos ajudar, aqueles que são sinceros, aqueles que têm o coração limpo, não aqueles que querem, eu quero isso, eu quero aquilo, porque as pessoas que têm o coração limpo, eles não estão contaminados. A ele sim, Krishna ajuda a, a, a alcançá-lo, então, a mãe vai dizer para a Druva, sua mãe vai dizer se você fizer o canto do Senhor Supremo, se você cantar os nomes do Senhor Supremo, todos os problemas vão acabar, e ele fala onde? que eu tenho que ir? Ele fala num lugar solitário, então ele acorda bem cedo, Druva, no meio da noite, e caminha na direção da floresta, sai do palácio, sai do reino, e ninguém consegue encontrá-lo. Então, pela misericórdia de Narada Maharaj, Dhruva faz o bhajana. Então, o sucesso como? Ele é um menino pequeno, e ele recebe o mantra de Narada Maharaj, de Narada Muni. Então, ele segue a indicação do guru. Mas o ponto principal pelo qual o senhor é forçado a se apresentar diante de Dhruva, Senhor, o primeiro ponto é que o desejo, a avidez no coração de Druva de enxergar o Senhor Supremo. Amanhã nós vamos discutir este verso, Samud Kanta, quando eu posso encontrar o Senhor Supremo, quando ele virá, talvez ele tenha já vindo. Não, ele não veio. Onde ele está? Esta ansiedade imensa no coração de Druva é o que conquista Vishnu. Por conta da sua humildade, Druva Maharaj te fala, eu queria grandes posições materiais e eu tenho sorte de receber você. Mas na verdade, ele não queria usurpar o trono. Ele não queria controlar a matéria, o reino, não. Ele queria só sentar no colo do papai, tinha 5 anos de idade, e por humildade ele vai dizer isso, um menino de 5 anos, o que ele vai entender da utilidade do rei, do reino inteiro? Ele queria brincar, o coração dele não estava contaminado por desejo material. Então ele vem, por quê? Número 1, um, porque o coração de Druva não estava contaminado com desejos materiais. Ele queria simplesmente o amor do Pai o segundo ponto vital ele tinha uma ansiedade, um desejo a cada fração de segundo ele se perguntava quando o Senhor vai vir, o Senhor está vindo, o Senhor está vindo o Senhor vai vir me ver esse tipo de ansiedade se está lá dentro do seu coração dentro da sua vida, você também pode ter a visão do Senhor mas a gente não consegue produzir esse, esse desejo esse é o nosso problema. Chaitanya Mahaprabhu também sente esse mesmo anseio, esse mesmo desejo de ver Krishna. Nós vamos falar sobre isso. Mahaprabhu chora dentro de, do Gambira Mandir e caminha pela cidade como um louco. Ele sente o cheiro do jasmim. E Mahaprabhu pensa o tempo todo com uma sensação muito profunda em Vrindavana e com os sentimentos de Radharani no coração ele deseja encontrar Krishna uma ansiedade, um desejo, uma avidez ininterrupta Krishna está vindo, Krishna está vindo Oh não, ele não está vindo, ele está me trapaceando o tempo todo esse tipo de desejo constante vai nos ajudar a fazer bhajana. Nós temos que desejar encontrar o Senhor Supremo. Então, se você pode fazer o Parikrama de Vrindavana sobre a guia dos Vrajavasis, Se você puder fazer o Parikrama de Vrindavana sobre a guia das Gopis, Krishna é forçado a vir. Porque quando Krishna desaparece da dança da raça, quando Radharani observa, quando a está começando, Rassarila, a Krishna observa, este é um seva comum, o meu Krishna. Ele agora está dançando com todo mundo, com todas as golpes, como se ele fosse algo comum. O Krishna é especial, ele é só meu. Não existe nada especial para mim. É um amor especial que ela tem. Não, ela não fica irritada materialmente. É, uma, é como um ciúme transcendental. Especialmente em Vrindavan, esse sentimento que Radharani manifesta é como uma raça. Não tem nada a ver com a ira e com ciúmes materiais. Radharani olha para Krishna e sente ciúme transcendental dele. Pois o máximo nível do amor. É aquele que nos diz que a pessoa amada é nossa, ela é da nossa propriedade, só exclusiva. Então, Radharani desaparece. E no momento que Radharani desaparece, a raça Lila desmonta. Quando Radharani desaparece, toda a dança de raça para. Porque Radharani é o poder de conexão. Ele é o ponto, ela é o ponto centrípeta centripetou. Sem ela, a Arasalila não consegue continuar. Porque o próprio Krishna não quer. Arasalila sem Radharani. Quando Radharani se vai, Krishna não pode dançar com as suas expansões. Então nós já discutimos sobre o Gopigita que todas as golpes, elas correm como loucas a noite inteira em Grindavara. Onde foi Krishna? Então a noite inteira elas procuram Krishna. Krishna, onde ele está? Está descrito isso neste texto sagrado chamado Gopi Gita, ou nesta canção. sabo pequenin, batê. Ah, very many, many. Nice, nice. very nice nice nen nen nen nen nen kalmasapam nen nen nen nen very nice whole life então, o Parikrama de Vrindavana, né, especialmente, deve ser feito sobre a guia de, das Gopis, dos Vrajavassas. Ah, os Vaishnavas puros são os Vrajavassas, então, em Vrindavana, né, ou você, ou você observa a Vrindavana, enxerga a Vrindavana, ou depois quando acaba o Parikrama, você vem para a Vrindavana. Então tem duas maneiras de fazer o Parikrama de Vrindavana, ou você vê o centro de Vrindavana primeiro, ou você vê as arredondezas de Vrindavana e depois vê o centro. Então existe um método para fazer o Parikrama, e nós temos que realizar então, alguns grupos de parikrama vão fazer esta peregrinação. Parikrama quer dizer peregrinação. E depois do parikrama eles querem voltar para o templo. Então, alguns grupos fazem isso. Antigamente eles não faziam. Eles vão para o parikrama, darsana e voltam para casa. O parikrama não é assim. Isso chama-se darsana. Então, o Darshana, você tem que o, do, o parikrama real, você tem que ir a pé. Você não pode ir de carro. O parikrama de Govardhana, você tem que ir a pé. No Chego Aradakunda, nós fazemos o, o parikrama de Govardhana. Ele é um parikrama especial. Então, depois dele, nós podemos fazer outros, outras peregrinações específicas. Então, se você vai, se você volta, não é um parikrama. Você tem que continuar indo. Se você for ali, você tem que dormir ali. Se você for lá, você tem que dormir lá. Se você vai e volta para casa, não é um parikrama. A gente poderia chamar de braja darshan, de ver vrindavana. Mas o parikrama clássico... É feito numa peregrinação real Então Matura é uma cidade muito antiga, não? Lá na época de Kamsa Era um lugar muito opulento Os prédios eram feitos de placas de ouro, de diamantes Era extremamente opulento O reino de Kamsa estava lá Hoje em dia é uma cidade, mas aquele era o reino de Kamsa. Então, perto de um templo chamado Keshavadiga, o Diamant, você pode encontrar um lugar muito alto, onde estava o trono de Kamsa. Se Kamsa sentava ali, ao redor tinha uma assembleia, então, tinha uma assembleia real ali, então. Você tem que imaginar, o palácio e tudo, não existem documentos de como era. Nós podemos mostrar para vocês o lugar onde Kamsa costumava sentar. Isso aí sabe-se onde é. Então, você tem que imaginar que em volta desse lugar tinha um quarto, não, um quarto não, uma sala, um salão de assembleia, a Assembleia Real de Kamsa. E ali, Kamsa quis fazer um Danur Yagya. Então uma flecha que foi dada pelo senhor Shiva, que era inquebrável, de um peso extraordinário, ninguém conseguia nem levantá-la, e Kamsa diz, ele faz um torneio, quem vai conseguir quebrar este arco? E ninguém consegue, os homens mais fortes da Índia vão e são derrotados. Mas Krishna entra e como um menininho pequenininho, ele quebra aquilo como se fosse um palito. E Kamsa, naquele momento, fica muito agitado. Na verdade, Kamsa está sempre agitado. Vocês se lembram, no dia do nascimento de Krishna, quando Mahamaya volta, ela é trazida de volta para a masmorra de Kamsa. Kimsa, Krishna tinha sido transportado para a masmorra de. para, a, para a cama de Yashoda e de Nandababa. E ele. E, Pasudeva pega uma menina dali e traz de volta para o templo, para a masmorra, perdão. Então, Kamsa decide matar essa menina e essa menina sai dos braços dele e flutua e se manifesta como Parvati Devi Bhavani. Ela mostra oito braços armados e ri dele, fala, você vai me matar? Que benefício você poderia é, ao tentar isso? Aquele que vai matar você já nasceu. Hoje ou amanhã, aquele que vai te matar já está vivo. E a partir daquele momento, Kamsa vê Krishna em todos os lugares. Quando ele vai tomar banho na água, dentro da água, ele vê Krishna. Quando ele vai beber água, ele vê Krishna vindo para matá-lo em todos os lugares, qualquer barulho, qualquer coisa. Então ele vai fazer um plano para matar Krishna e Balarama. Então nós já contamos o que acontece, então vai haver esse torneio, hum, como hum, vão ter gladiadores, lutadores. Kamsa convida Krishna Balarama de Nanda, Gokula, venham, por que vocês não vêm lutar aqui? Vai ter música, vai ter, vão ter lutas torneios diferentes, interpretações teatrais, venham. Krishna Balarama, os dois foram convidados por Kamsa. E o plano de Kamsa é matar Krishna e Balarama, matar o infinito. Kamsa realmente deseja matá-los, não era uma interpretação para a cabeça de Kamsa. Ele queria fazer isso. Então, né, no disco, o disfarce daquele festival, ele arranja gigantescos eh, gladiadores que tinham força de, de milhares de elefantes. Naquelas outras eras, as pessoas eram medidas, os grandes lutadores eram medidos em, em, em força de elefantes. Então, Balarama vai lutar com esse gladiador chamado Mustik. E Krishna e Balarama entram. Na arena. Ah, então, é, é, esse lugar do trono que está em Matura é o lugar onde era a arena, não o lugar onde era a Assembleia Real. Perdoem a minha tradução. Então, ah, Kamsa fica sabendo que os dois meninos já mataram um elefante poderosíssimo. Kamsa estava esperando ele, eles vão conseguir passar. Pelo obstáculo daquele elefante violento e louco. Mas quando ele, quando ele descobre que os elefantes tinha, o elefante tinha sido derrotado por Krishna Balarama, Krishna Balarama, cada um deles entra com uma presa do elefante no, em cima do ombro. Então nós vamos pular um pedaço e todos os Vrajavasis, todos os maturavases também. As pessoas de Vrindavana vieram e as pessoas de Matura estavam ali também. Todos foram assistir a esse grande torneio e todos foram se arrepender. Como é possível que esse menino? Não, todos ficaram surpresos, como que eles, ah, todos ficaram, ah, não, todos ficaram indignados. Como é possível que esses dois meninos vão lutar contra esses dois gigantes? Este não é um, um jogo de box. o rei está fazendo algo injusto. Então essa luta vai acontecer, os dois gladiadores serão aniquilados e Kamsa realiza, é agora que eu vou morrer. E Krishna pula e vai onde está essa plataforma do trono. Ele pega o cabelo de Kamsa com a mão e pula de volta e traz ele no chão da arena. Onde é esse estádio, na arena do estádio. E Krishna vai dar um soco. E Kamsa vai abandonar o corpo. E depois disso, nós ainda temos um problema Porque o sogro de Kamsa chama, Era um rei chamado Jarasandha Ele era um, não era um homem comum Ele era um rei muito poderoso Muito forte E ninguém poderia matá-lo também E ele vai tentar se vingar de Krishna Mas Maharaj não vai contar tudo isso em detalhes Então esses dois filhos de Jarasandha Foram dados em casamento para o rei Kamsa. Esposa, duas esposas de Kamsa eram filhas de Jarasandha. Muito bem, existem muitos lugares em Mathura. Todos esses lugares são locais de passatempos do Senhor. Você já ouviu o nome de Gokarna Maharaj? Então esse Gokarna esse grande Maharaj adorava uma deidade do Sr. Shiva que ele havia instalado. Fica perto hoje da estação de rádio. É, então essa deidade fica atrás, ela está atrás da estação de rádio de Matura. importante. Rishi used to do. Então ali Os Saptarishas adoravam o Deus do Sol também Antes dos passatempos de Krishna Se não me engano Mara já explicou Que onde há o templo e a estátua Não é o local exato do aparecimento de Krishna As pessoas vão lá E, e acham que ficam em êxtase Mas não é ali que ele nasceu Se você entrar, entrar ali, você pode dar uma volta e achar uma, uma espécie de jaula, de jaula, não, de masmorra. Eu não sei, Maharaj, está dizendo se há adoração ali ou não. Mas não é o lugar exato, por isso Maharaja não estava tão preocupado. Mas na verdade o local do nascimento de Krishna fica hoje. Fica perto de uma deidade específica. Então, Ela diz que o local do nascimento de Krishna fica perto de um templo específico, onde tem um, lã, um grande lago ali. Esse, esse, esse lago chama-se Putarakunda. Por quê? Puta, Ah, não, Putra Kunda. Putra. Quer dizer, filho em sânscrito. O primeiro Krishna aparece com quatro braços na cadeia. Depois, Devaki Vasudeva vão recitar São algumas orações aos pés de lotos do Senhor. Então, depois disso, o Deva te é fala, se você aparece nesse modo, quem vai dizer que você é o meu filho? Então, Krishna vai, não vai mais manifestar a sua forma de quatro braços, e sim a forma de um bebê. Krishna vai dizer, eu quis dar o darshano, because i wanted to remind you then in previous previous war you wanted to, you wanted to get me as your son filho you você wanted to get me, wanted to get me então o krishna vai explicar todos vocês dois fizeram muitas austeridades porque vocês queriam que eu nascesse como filho de vocês então depois disso krishna vai voltar para a forma de um bebê depois de explicar isso para a sua deva aqui. E eles não conseguem se lembrar do que houve. Krishna se manifesta com quatro braços, mas logo depois eles não conseguem se lembrar disso. Se eles se lembrassem, eles não conseguiriam agir de maneira adequada no passatempo. Como é que eles iam aceitar um bebê no colo? Muito bem, ali existe esse lado, esse lago, Putaraconda. Não é nem Putra, Putara. Então, Devakimah vai tomar banho ali. Então, qual é a cultura védica? vai dizer que quando a mãe da luz ela tem que ficar separada, isolada e depois de um certo tempo eles vão cortar o, o cordão umbilical limpar tudo eles vão até o rio ou vão para um lago São várias regras e de acordo com essas regras esse, nesse lago deva que toma banho é por isso que chama-se putrakunda putra quer dizer filho um já mencionou também o Dwarakadish Temple. Um templo que foi construído depois para adorar Dwarakadish Krishna, o Krishna de Dwaraka. O Krishna que pronuncia o Bhagavad Gita. Talvez eles vão fazer esse templo, grande sadhu, vai fazer um grande, rico então, milhares de pessoas vêm Tomar rico a visão desse templo Então, perto desse templo Você tempo, vai conseguir ver Madana Mohan. Madana Mohan é uma deidade desse tamaninho, pequena Muito famosa Templo muito antigo Muitas pessoas vão tomar Darshan, Madana Mahana não é a mesma deidade Madhav Mahana que se manifesta para Sanatana Goswami Maharaj está esclarecendo que é uma outra que tem o mesmo nome. Adi Kesha. Adi Kesha, dance, vai a Matura. Adi Kesha, Mahaprabhu vai se encontrar com ele vai encontrar este brahma chamado sonoria Mahaprabhu vai ficar impressionado com o êxtase que ele manifesta. Ah, mas você tem alguma relação com Madhavendra Puri? Como é que você tem tanto amor? Sim, ele é meu guru, diz este brahma. Então, muito perto do templo de Adikesha, né? existe o local de nascimento real de Krishna, mas ninguém sabe. Mas fazer o quê? A sociedade acha que é para lá. Então, na beira do Yamuna, o Senhor tomou nascimento. Não tomou banho, perdão. Bath. Ele tomou banho em 24 uh, diferentes piers, portos. Não, aqui na Índia existem alguns degraus que levam até os rios. Então, seria uma lista muito grande de 24 uh, escadarias e Mahaprabhu tomava banho em toda uma delas. Ele ia e, e tomava. E nós não, não fazemos isso hoje em dia. Nós não achamos que é muito. Então, depois de matar Kamsa, Krinta vai repousar na beiro do Yamuna. E lá é um Gat, é um, uma, uma espécie de acesso ao Yamuna onde Krishna repousa depois de ter matado Kamsa. E existem incontáveis gats lá, piers, pequenos portos, kais. Então Maharaja está descrevendo as deidades de Matura e agora está falando daquela deidade que é um varaha branco. Quando a água a Terra se profunda no Oceano Causal. Então esse Varaha vai, é, ele fica numa forma gigantesca e ele a Terra de dentro da água e coloca essa Terra no lugar certo. Depois disso, essa forma de Varaha desaparece. Depois, um Varaha de cor negra aparece depois para matar Hiranyaksha. Mas no Bhagavata está escrito que os dois são como se fossem o mesmo, porque ia ficar muito comprido contar essas duas aparições. Afinal, é o mesmo avatar, que aparece em duas cores. Então, Srila Visvanatha Chakrabarti Thakur diz que Shukadeva Goswami não achou necessário explicar que eram dois uh, avatares, que eram duas formas diferentes de Varaha, perdão. Que Shukadeva Goswami não achou adequado explicar isso, então ele resumiu a história. Uh, no terceiro canto, você encontra a descrição desse Varaha de cor negra. É ele quem luta contra Hiranyaksha, o irmão de Hiranyakashipu. Ele fica muito bravo porque ele descobre que era o próprio Vishnu que matou seu irmão. Ele diz: Então, o Vishnu é meu inimigo, eu vou me vingar. Dessa maneira, ele começa a fazer suas tapácias, suas austeridades para alcançar a imortalidade. Hein? São os passatempos de da Maharaj de Shimhadeva e Hiranyakashipu. Então, Maharaj está falando de como é o relevo da cidade, a topografia da cidade de Dimatura, que tem escadas e subidas e descidas. Então, depois disso, existe um outro templo importante chamado Dirga Vishnu, o templo de Dirga Vishnu. Então, temos que é, considerar Krishna aos 11 anos ele fica até em Vrindavana até os 11 anos e 10 meses e depois disso ele vai para a matura então quando quando Krishna vai matar Kamsa Krishna aumenta de tamanho ele está sentado, o Kamsa estava sentado num trono em cima de uma grande plataforma. Então, Krishna faz com que o seu corpo fique cada vez maior. O senhor, é, o senhor é absoluto, ele não tem tamanho material. Como para Arjuna, ele mostra todos os seus corpos na matéria. O Senhor pode fazer o que quiser. Arjuna observa a forma material. Krishna em todos os mundos materiais. Está escrito no Gita, não? lá está explicado a Vishvarupa do Senhor. E ali ele toma uma forma gigantesca e pega a Kamsa pelo cabelo e traz ele no chão da arena. E forma do. Um que você pode encontrar Dirga Vishnu. Então, existe essa forma nessa deidade que é Dirga Vishnu, é um Krishna alto. Então, para entrar nesse templo, você tem que tomar um guia, ele é como um labirinto. Tem uma deidade muito interessante, alta, ali, que representa esse Krishna com esse tamanho aumentado. Então, muitos lugares em Matura nós devemos ou podemos tomar o darshan de deidades e locais dos passatempos de Krishna. Lá existe também Keshavadiga, o o, Diyamati, o templo de Bhakti Pragyana Keshavad Summa Maharaj. Então, Devi, Parvati Devi, de tempos em tempos, ela manifesta dez formas simultâneas. Se você for ao templo de Katayani, você vê que ela tem várias imagens dela. Tina Mastadumavati, diferentes nomes, de formas de Parvati de Devi de Mahamaya. Em Kamakha também aparecem, existe esse templo com outras dez murtis de Devi. Ela, a, não é que ela se manifesta em dez formas, ela Atravessa diferentes formas nos tempos, no, de, durante o curso dos seus passatempos de Parvati Devi. Lá também é um templo importante. E existe um museu ali. Não são museus que têm antiguidades ali. Tem um museu do governo. Você pode ir lá ver também se você quiser. Eu nunca fui, porém, nesse museu. Então, para começar o Parikrama, você pode começar prestando reverências a Bhuteshvara dando algo para o Sr. Nandi e para Bhavani, para esta forma de, de Devi, de Pavati Devi. Então, embaixo do, do nível térreo do tempo Tem uma deidade lá embaixo De, de Mahamaya Você tem muitas regras Você tem que se preparar para fazer O parikrama, você tem que fazer um voto Para fazer o parikrama Muitas vezes as pessoas Começam o parikrama fazendo Atchamani no Manasiganga às vezes alguém demana no Radha Kunda, fazendo o Atma no Radha Kunda. Às vezes alguém no Yamuna. Existe uma regra do Parikrama. Existem regras básicas. Você tem que primeiro ir até o Bhuteshwar Mahadeva, pois ele é o controlador daquela região ali. Pedir permissão para ele no seu coração. Se você pede permissão com o coração, você não vai encontrar problemas ao fazer o parikrama. Eu sempre vou pedir a proteção de Bhutashara Mahadeva. Dou guirlandas e água para ele e nunca me acontece nenhum problema. Nenhuma formiga me pica, diz Eu sempre fiz parikrama na minha vida nunca tive desenteria, nada. Eu mando água em qualquer lugar. Onde que eu ia arranjar água? Algum Vajavas falava, Baba, toma um copo d'água aqui. E eu tinha que beber. Não podia carregar potes de água comigo. Quanta água você vai carregar? Quem vai te dar tanta água assim? Quando eu fui aos Himalaias, não levava nada e não tinha nada comigo. Não tinha nada para comprar lá os gigantescos Himalaias. Muito bem. É uma parêntese, estamos falando de Vrindavana, Maharaj. Os Himalaias são um lugar diferente. Eu te, mas eu tive uma experiência fantástica nos Himalaias. Eu fui muitos anos atrás pela misericórdia de Bhakti Pramod por Iguassana Maharaj. Mas a situação não era tão suja naquela época. Hoje, mesmo nos Himalaias, as pessoas vão para desfrutar. Você vai subir para realizar a sua, a sua forma, seu, quem você é, e as, e as pessoas querem quartos com ar-condicionado ou com aquecimento, eles querem desfrutá-la, então o senhor Shiva destruiu toda uma parte dos Himalaias de propósito, ele falou, chega disso, hotéis, templos, tudo, não um sobrou nada. Como se você tivesse lavado todas as, as letras que você escreveu num papel. Milhares de pessoas morreram. As pessoas pensam que o Himalaia é um lugar para o turismo e desfrute. Tem pessoas que compram apartamentos caríssimos. Na beira, nos lugares de Vrindavan, eles sentam em cadeiras caríssimas para tomar café. Mas isso não... Griraj não é um lugar para você ir, desfrutar, tomar café. Mas antigamente não era assim, desmaioraj. Se comparada a hoje, a situação era muito melhor. Você não encontrava essas loucuras todas. Hoje é o oposto do que deveria ser. Muito bem, nós temos que primeiro começar pedindo permissão do Sr. Shiva, Bhuteshwaramahadeva. Se você quiser dormir lá de noite, você tem que arranjar um templo lá para dormir. Eu conheço muitos templos que eles me conhecem lá. Tem templos de Nishima, de Krishna Balarama. Eu conheço esses lugares, eu dormia lá de Shambhava. Então, muito cedo de manhã, eu, via, eu tomava o darshana de Bhuteshwaramahadeva, Participava do arati e começava. É bom você começar o parikrama bem cedo de manhã. Porque senão o sol está muito quente também. Você vai dormir até às sete. Então o parikrama não é possível. Você tem que se esforçar. Sem ter segurança de prachada, de água, nada. Esse é o verdadeiro parikrama. Então a partir de amanhã nós vamos falar de Madhuvana onde nós vamos falar também, novamente, de Dhruva Maharaj, como que ele chegou até lá para cantar, ah, para fazer seu Haribhajana. Se você conseguir fazer o parikrama é algo muito que nos abençoa, mas tem que fazer o parikrama com todo o seu coração. Aí você corta todos os seus suas amarras à matéria. Então, os Vaishnavas puros, eles tentam ao máximo para ajudar a alma condicionada, assim como o Prolado Maharaj disse. Mas esses Vaishnavas, esses sadhus, eles têm a missão de cuidar de si mesmo, mas às vezes eles decidem cuidar dos outros também, por serem misericordiosos. Now we will have to run very fast because from time is approaching, huh?